Com o, o Felipe. Dia 2 temos o Fabrício Coxiarello, que aqui. Acho que sim. sim. Depois, dia 9 de maio, temos a Dia 30 de maio, os casca. 6 de junho, 6 de janeiro, o Rodrigues. Portanto, nós hoje temos aqui o coletivo hoje por acaso é só um, mas é um coletivo de arquitetos, de, de jovens arquitetos formados no Porto. Mas que, uh, curiosamente, claro que o Felipe falará sobre, o seu, sobre uh, as suas experiências, os trabalhos. Mas, uh, curiosamente, é um ateliê que tem início em Tóquio. Precisamente por uma experiência e pela experiência de evitar uh, as torres cápsulas. Possivelmente, menos vocês conhecem. E, portanto, é um ateliê que, embora seja não aos jovens, é uma grande visibilidade, internacional, através da participação em workshops, seminários conferências e uh, mais recentemente foram convidados para participar na minha aula de arquitetura da escola vai conversar juntos no próximo... Em setembro é, é este Pronto, portanto, estes me concluir que falam que vai apresentar o seu trabalho Primeiro convidado e vai Muito obrigado uh, cabe-me agradecer pelo convite é sempre bom é sempre bom ter a oportunidade de apresentar o nosso trabalho e principalmente a Malta nova que a partir são os mais interessados em saber o que é que andamos a fazer e a primeira imagem que eu queria mostrar eu vou nós somos um atelier jovem somos um atelier de arquitetura portanto vocês vão perceber que muita da apresentação vai ser focada em casos de estudo, ou seja, projetos que nós já fizemos, que estamos a fazer, que estão em construção, construídos ou só em projeto. Uh, e cada um desses projetos vai ter o objetivo de apresentar um, um tema, um, um determinado ângulo sobre, sobre a nossa produção. Mas eu gosto sempre de começar com esta imagem que é, é um print screen do nosso site, que é, de certa forma, o nosso portfólio, que é para quem não tem uma publicação, para quem não tem um, um núcleo de, de obras construídas, acaba por ser a melhor plataforma para, para nos apresentar. E, e vocês vão ver que tem muita cor, e a apresentação tem muita cor, tem muito o próprio título, Portraits, é, é, é de certa forma um reflexo do modo como nós trabalhamos, nós estamos constantemente a saltar entre duas escalas, o desenho e a colagem trabalhamos muito desta forma, os dois acompanham-se a par e durante a apresentação vou falar disso, mas eu gosto de começar com esta imagem porque esta imagem reflete um bocadinho daquilo que andamos aqui a fazer. Tem algumas fotografias de obras já construídas, muitas colagens de especulações de projetos que estamos agora a fazer, tem uma outra imagem aqui no meio de uma exposição de, um, de, um, de quando estivemos a dar aulas, ou seja, tem, é uma espécie de resumo colorido daquilo que nós, que nós temos estado a fazer. Mas o ateliê é, é, é na realidade é uma mesa. O, o ateliê é uma sala de 30 metros quadrados no Porto. Há uma mesa de 1,5m um por 3 metros, sentam-se 8 pessoas. No dia a dia tem este aspecto desorganizado, chávenas de café, fios por todo lado, headphones, desenhos. Se eu puxasse aquela cortina para trás iam ver o caos, que é uma quantidade inacreditável de maquetes e amostras e o caixote lixo da reciclagem e tem estantes dos dois lados. Tem algumas referências nossas através de livros, através de, de pequenas pinturas, de maquetes, de plantas, de... A primeira casa que desenhamos, que é esta, que é a casa para um pássaro, uh, tem um bocadinho de, de muita coisa uh, e, é, e é casa. É a nossa casa, é ali que nós trabalhamos. Vamos mudar brevemente, mas é, eu acho que é sempre bom começar com uma imagem daquilo que o espaço de facto é e não com os mitos que nós queremos criar sobre ele. Uma ateliê de arquitetura geralmente é um bocadinho mais formal, diria eu, mas nós Trabalhamos assim, nunca foi planeado, o ateliê aconteceu quase por acaso, uh, surgiu a necessidade, surgiu uma parada e uma resposta, uh, e este é o aspecto atual. Uh, é importante começar com uma, com uma timeline. Nós somos três sócios, eu, Ana Luísa e o Ahmed Eu e a Ana Luísa fomos formados no Porto, uh, estudamos fora também, uh, eu estudei em Ljubljana, na Eslovénia, e a Ana Luísa estudou em Tóquio. Uh, Juntamos-nos com o Ahmed que é formado na EPFL e na ETH e que também tinha tido experiências uh, em Nova Iorque e na Suécia, e em Singapura também, uh, começamos a trabalhar juntos os três uh, em Basileia, uh, no ateliê de Harry Gugger. Uh, a dada a altura, o Ahmed já tinha estado a trabalhar no Japão com os, com os Bauhaus e nós fomos para o Japão posteriormente e eu trabalhei com a Sejima e a Ana Luisa trabalhou com o Toyo Ito. Uh, e a dada a altura, uh, começamos a fazer concursos, ainda durante o período, o período académico, os concursos começaram a crescer, começamos a mudar-nos de concursos de ideias e de pequenas instalações para concursos um bocadinho maiores, para concursos públicos, para concursos na Suíça, ou seja, à medida que fomos, que fomos crescendo, fomos aumentando a nossa ambição e a dada altura tínhamos tantos, tantos concursos, tanta coisa feita que sentimos Opa, faz sentido dar um nome a isto, dar-lhe um, uma forma e aceitar que somos um ateliê informal, estávamos a trabalhar para outros enquanto o ateliê começou a ganhar forma, mas este foi o nosso primeiro concurso público e foi o que nós chamamos de o Projeto 001, foi o que deu origem ao Ateliê como Ateliê. Foi a partir deste momento que começamos a trabalhar como um coletivo e que começamos a olhar para nós com um nome, começamos a olhar para nós... O nome é muito, é muito direto, fala, são só as iniciais dos nossos nomes, Filipe, Ana Luísa e Ahmed, não, não tem mais do que isso. E na altura era essa a nossa ambição, era usarmos o nosso nome próprio, não usar maiúsculas, não queríamos ter essa referência e aceitar que os três juntos íamos fazer qualquer coisa. Hoje somos 11, temos dois ateliês, um em Lisboa e um no Porto, o ateliê principal é no Porto, e foi aqui que tudo começou, com concursos que na altura achávamos nós eram eram o caminho, era por ali que íamos encontrar, que íamos encontrar trabalho, nós acabamos o curso em plena crise, Chegamos cá fora e, desde, desde a sociedade aos nossos professores, a mensagem que nos era passada é que isto está muito mal, não há trabalho para ninguém, não há, não há grandes alternativas. E nós fomos encontrando nos concursos e nas propostas mais ou menos utópicas que íamos apresentando uma espécie de escape criativo, porque estávamos a trabalhar para outras pessoas, tínhamos bons salários, tínhamos posições estáveis, mas, na realidade, como qualquer criativo, nós queríamos era produzir a nossa própria, a nossa própria arquitetura. E os concursos, inicialmente em Portugal e mais tarde na Suíça, Uh, eram uma eram, eram plataforma perfeita para isso. Os concursos tinham crescente escala e dá para ver que o tipo de equipamentos que desenhávamos ou de habitação eram cada vez maiores, a complexidade ia acompanhando. Uh, ao trabalhar na Suíça, a plataforma por excelência perfeita para os concursos, uh, acabamos por, por, por aprender como efetivamente se desenha uma planta, como se faz uma maquete, como se apresenta a narrativa de um projeto uh, numa escala uh, diferente da que estávamos a experimentar cá. Um, este foi o último concurso que fizemos já o ano passado para, para, o novo, para o novo edifício administrativo de Portugal dos Pequenitos. Ficamos em segundo lugar um, e, à medida que estes concursos foram crescendo, começaram a aparecer alguns focos de interesse no nosso trabalho. Este foi o primeiro, que foi um convite que a Beatriz Galiléia nos fez, um, depois da nossa experiência em Tóquio, para expor para a da Arquitetura, há três anos atrás, como foi viver a na Nakajim, portanto, foi de certa forma a nossa, primeiro, a nossa primeira construção, foi uma, uma exposição. Depois ganhamos um concurso para um bar temporário para a queima das fitas no Porto, que foi a nossa segunda construção. À medida que o portfólio de concursos e de pequenas instalações e outros equipamentos ia crescendo, chegaram os primeiros clientes tradicionais, que, neste momento em Portugal o cliente tradicional está muito ligado à ideia de um investidor, reabilitação urbana, AirBnB, alojamento local, há muito há muito trabalho por aí, e este foi o primeiro apartamento que reabilitamos no Príncipe Real, um, e foi uma experiência interessante para nós, porque a cliente que nos contratou já tinha imensa experiência em termos de reabilitação, uma cliente estrangeira, já o tinha feito em Paris, Londres, Madrid, e queria fazê-lo agora em Lisboa, e nós acabamos por aprender mais com ela do que ela aprendeu connosco, de certa forma, porque ela tinha uma abordagem muito comercial, é certo, mas foi parte da nossa formação. À medida que acabamos o primeiro, recebemos o segundo e passamos do Príncipe Real para o Chiado, em que começamos a lidar com edifícios que por um lado tinham, este, não vou apresentar este projetos hoje, mas eram edifícios que tinham já uma uma carga histórica e um certo uma certa beleza, por si, que se justificava a manter, mas, por outro lado, tinham tido tantas intervenções ao longo do tempo que certas partes do espaço tinham que ser completamente reinventadas, e foi a primeira vez que tivemos que lidar com esta ideia do o que manter, o que apagar, o que como lidar com um edifício que tem quase 150 anos. Um, destes projetos chegaram encomendas mais exóticas, um dos casais de clientes privados mais, mais espetaculares que tivemos até agora, o Thomas e a Lia, 30 anos, já moraram por todo o mundo, queriam-se fixar em Lisboa, não conseguiram encontrar um apartamento, então encontraram uma garagem uh, e pediram-nos para transformar essa garagem no apartamento deles e foi provavelmente um dos projetos mais divertidos que fizemos até agora. Eles confiaram a 100% em nós e para mim não é menos interessante este espaço do que aquele espaço do século XIX com aquele estado sem estuque e foi uma experiência muito gratificante trabalhar com eles. Quando voltamos a ter mais encomendas destes apartamentos ditos tradicionais na Baixa Pambalina, uh, começamos a ter cada vez mais interesse em, em transformá-los de um modo em que não estivéssemos só a, a corrigir uma trajetória. Uh, havia uma falta clara de encomenda de novo edificado, portanto nós, nós, como arquitetos na faculdade, passamos a maior parte do tempo a desenhar coisas novas, a desenhar museus, a desenhar escolas, a desenhar isso tudo. Eu acho que, se calhar, vou fazer a minha carreira toda sem assim, desenhar uma única escola, mas estes apartamentos eram uma oportunidade que tínhamos e era aqui que tentávamos encontrar uma plataforma onde pudéssemos, de certa forma, responder ao que o cliente nos pedia, isto é uma reabilitação, mas ao mesmo tempo inventar uma condição de espaço que, sem a nossa presença, não pudesse existir, não fosse apenas uma, uma mera correção de trajetória. Começaram-nos a surgir alguns projetos mais comerciais, algumas lojas, uma agência imobiliária, sempre projetos de muito baixo custo, que é outra das condicionantes do nosso trabalho, não há nenhum cliente que nos diga, pá, gastem à vontade, não existe, isso é um mito, pelo menos neste momento da nossa carreira não nos aparece muito disso. Então, trabalhar sempre com valores muito baixos, não sei se vocês têm noção disso, mas, por exemplo, estas reabilitações, estamos a falar de reabilitações nas casas dos 500, 450 euros por metro quadrado e para as lojas estamos a falar na casa dos 150 euros por metro quadrado, ou seja, não é nada, é trabalhar basicamente abaixo do zero. Como as encomendas começaram a ganhar um certo, uma certa volumetria em termos de metros quadrados, apareceram nos os primeiros edifícios, este foi o primeiro edifício que, fomos, que nos foi pedida a transformação, e foi uma oportunidade interessante, porque pela primeira vez tínhamos uma expressão pública, tínhamos uma fachada para desenhar, uh, e foi, foi divertidíssimo para nós, o edifício já está construído, não sei se tem aqui a fotografia, tem. Foi divertidíssimo para nós trabalhar com alguém que produz azulejos à mão, trabalhar com alguém que tinha uma vontade enorme também de... Era uma rapariga nova, era Paulina, ela é polaca, é arquiteta paisagista, mas em Portugal não encontrou trabalho, logo começou a trabalhar no seu hobby, que era o cerâmico, e acabou por fazer coisas fantásticas e para nós foi uma oportunidade de fazer uma fachada, para ela foi a oportunidade de saltar de instalações deste tamanho para uma instalação de quase 25 metros quadrados. Portanto, foi uh, foi foi uma primeira uma primeira abordagem aquilo que foi a, a nossa expressão, ao nosso trabalho no numa rua, ou seja, pela primeira vez alguém podia tirar uma fotografia no espaço público ao nosso trabalho. Um, e o edifício está, está agora acabado. Claro, isto era uma casa unifamiliar, atualmente são cinco apartamentos para alojamento local, o programa mudou um bocadinho, Uh, mas, é, mas lá está, foi o primeiro daquilo que viriam a revelar-se muitos uh, destes edifíciozinhos uh, e onde esta ideia do trabalho da fachada e da, da expressão de rua ganha cada vez mais, mais importância ou seja, nos vários edifícios que estamos a intervir há sempre uma vontade muito grande de por um lado, respeitar o património existente, não só por imposição legal, quer dizer, a Câmara não nos deixa também partir aquilo tudo, mas, ao mesmo tempo, por uma questão de, de trazer estes edifícios para 2017. São edifícios de 1900, 1920, 1890, são edifícios que têm uma certa beleza, uma certa elegância, mas que o primeiro era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, nós ao décimo edifício destes começa a haver uma vontade muito grande de reagir a um, a um contexto que se repete várias vezes, e, mas sempre com muito respeito pelo lado da fachada, mas nas fachadas posteriores não existe essa limitação, a Câmara deixa-nos basicamente fazer o que nos apetecer, os clientes pedem-nos para fazer qualquer coisa que seja uma imagem de marca, e então as, as intervenções tendem a ser muito mais uh, agressivas quase, uh, desde a reabilitação simples do lado esquerdo até às duas fachadas completamente feitas de riso do lado direito, onde o trabalho de relação entre aquilo que é uma ideia-chave que, or que organiza e que sustenta a totalidade do projeto e faz as duas fachadas acabarem por uh, fazer parte desse jogo. Um, e à medida que os projetos foram crescendo e que a escala foi, foi aumentando, a nossa ambição também o, também o, também o acompanhou. E há, há edificado que tem valor patrimonial e há, também há isto, que não, não nos diz muito, não há, não, há, não, não há um valor que nos pareça justificar a sua permanência, e a condição estrutural também era terrível, daí que uh, estas possibilidades de fazer qualquer coisa nova, ou seja, de integrar no edificado, do, vamos chamar assim, velho, que é o que ele é, ele é antigo, ele é velho, ele está abandonado. Qualquer coisa de contemporaneidade uma nova vida, aceitar que estes edifícios estão em 2017 e, como tal, vão viver uma nova... Isto também eram duas habitações unifamiliares e agora são 15 apartamentos, é, é algo que nos interessa bastante. E, à medida que lá está, que esta arquitetura foi que estas intervenções e estas arquiteturas foram crescendo, encontramos outros objetivos, como, por exemplo, este edifício do Mário Bonito, no, na Rua de Ceuta, no Porto, que é, provavelmente, a reabilitação mais ambiciosa que temos em mãos e que estava abandonado há quase 20 anos, a ser usado um bocadinho informalmente por pessoas que nem renda pagavam e que se foram fixando e ficando por lá e que agora é a nossa reabilitação mais ambiciosa, mas que, uma vez mais, é sustentada por um mercado de alojamento local e que quer muitos teseros e, pronto, não é, não, não... Estou a jogar um bocadinho o jogo do advogado diabo, que eu critico isto, mas bem lá no fundo é o meu ganha-pão, um, e onde a estrutura moderna, isto é um exercício dos anos, de 1954, acaba por, de certa forma, refletir quase automaticamente aquilo que o cliente nos pedia em papel, um, e era interessante para nós, é interessante para nós ver como é que aquele espaço que estava assim há décadas, pode agora ganhar uma nova, uma nova vida e pode pode ter um novo programa, um sítio é fantástico, mesmo mesmo no centro, no centro do Porto. E finalmente, através dos concursos que nos levaram a outros concursos, que nos levaram às instalações, que nos levaram aos apartamentos, que nos levaram às, aos prédios, que nos levaram aos prédios um bocadinho maiores, a ser reabilitados, chegamos finalmente à nossa primeira casa, que está agora em construção que é a menina dos nossos olhos, é o projeto que nos dá mais prazer, é o projeto em que toda a gente no escritório quer ir às visitas semanais da obra, porque efetivamente é a primeira coisa que está a nascer e que, se efetivamente nós não tivéssemos existido, esta casa nunca aconteceria. Portanto, é qualquer coisa de muito especial para, para nós e eu vou falar dela mais à frente. Portanto, isto é mais ou menos uh, o nosso portfólio construído e em construção neste momento. Este é um estudo que estamos a fazer, todas as plantas estão desenhadas à mesma escala para uh, comparar os vários projetos entre si, comparar os temas, comparar os, as, uh, digamos, os elementos de, de, de projeto que se repetem, desde a parede curva à coluna central, ou à geometria composta, ou seja, que tipo de elementos uh, é que nos interessam trabalhar e onde é que eles se repetem, e é um estudo interessante para nós, porque eles estão organizados cronologicamente e vemos a partir de que momento é que cada um destes temas entrou e o que é que ele causou, o que é que aconteceu à nossa arquitetura, no momento em que demos o salto de escala, o que é que começou a tornar-se mais ou menos frequente. Isto é um estudo que estamos a fazer agora, que não existia antes, mas que nos permite enquadrar, de uma maneira mais, mais ampla, as decisões que tomamos nos projetos que estamos a produzir agora. E estes desenhos são sempre colocados lado a lado com colagens. Nós fazemos muitas colagens, e vocês vão ver hoje, fazemos colagens de trabalho. A colagem não é, um, não é uma imagem que aparece no fim para uma publicação ou para um site, é uma coisa que acontece no início, muito básica, e que vai crescendo e crescendo e crescendo, e o fecheiro Photoshop é o mesmo desde o início do projeto até o fim, que às vezes demora um mês, outras vezes demora um ano, e é um fecheiro que vai sendo trabalhado e alterado, adulterado, vai crescendo, vai encolhendo, e no final acaba por ser o descritivo perfeito que acompanha aquele desenho muito seco que é a que é planta. Uh e que ajuda o cliente a perceber, de uma, de uma perspectiva mais ampla, aquela que é a ideia do projeto, mais do que é, que é o espaço final que ele, vai, que ele vai receber. Portanto, eu escolhi uma... Eu agora vou, vou acelerar um bocadinho o passo. Eu escolhi aqui alguns, alguns projetos que marcam um ponto-chave do nosso ateliê. E é impossível para mim começar sem, sem mostrar esta imagem. Isto é a Torre Nakajin. É um dos edifícios mais emblemáticos do século XX, diria eu. Acho que é daqueles que está, nem que seja como uma imagem pequenininha, em todos os livros de arquitetura e de teoria, uh, nas faculdades de arquitetura. E é, é um edifício quase cómico, é um edifício que falhou redondamente, era um edifício muito ambicioso, a ideia da cápsula para o Kurukawa ia mudar o mundo, mas, infelizmente, foi o único edifício do seu tipo que foi construído. Está completamente abandonado, está aqui de podre mas nós tivemos a oportunidade de morar naquela, de experimentar in loco durante um ano o que era, de facto, morar numa cápsula e, mais do que isso, tivemos a oportunidade de perceber que este, que era o edifício mais alto do Quarteirão, que era o edifício mais pujante visto de longe, atualmente está completamente engolido por uma arquitetura que não, que não é a mesma, que é outro. Um, e acima de tudo também tivemos a oportunidade de falar com as pessoas absolutamente mágicas que moram neste edifício. Há 132 cápsulas, apenas 10 pessoas se mantêm lá e são as criaturas mais fascinantes que podem imaginar. Desde pessoas que vendem sex toys e hello kitties numa cápsula, ou o senhor que faz o seu negócio de peixe na cápsula dele, ou tipo que é absolutamente fanático por memorabilia da Expo 70 de Osaka, então a cápsula dele é uma espécie de micromuseu de 6 metros quadrados do, do evento. Uh, e tivemos também, lá está, uh, a chance de estar lá dentro e de perceber que 6 metros quadrados, não é tão pouco espaço assim, se forem devidamente desenhados, e perceber que o hall de entrada de casa do meu pai dava para fazer três apartamentos, e perceber também que toda a perspectiva que tínhamos sobre o espaço doméstico e esta condição de grande volume de espaço a que nos habituamos, principalmente a partir dos anos 80 para a frente, é se calhar um bocadinho fútil e desnecessária. Ironicamente, passados três anos, só fazemos quase teseiros, portanto, há aqui qualquer coisa de irónico, mas o projeto efetivo não foi o estudo que fizemos da Nakajin, foi, na realidade, uma exposição para a Trianal. A Beatriz tinha uma ambição desmedida e falhou redondamente, acho que foi provavelmente uma das Trianais menos bem-sucedidas de sempre, mas para nós foi uma oportunidade fantástica para fazer qualquer coisa que não estava só no papel, fazer qualquer coisa que pudéssemos construir, e fomos nós que a construímos, fomos nós que carregámos duas toneladas de ferro lá para cima e que montamos a exposição, desmontamos e voltamos a tirar o ferro no final, e a sala era esta, era uma sala, eram duas salas no Palácio Sinal de Cortes, que são salas interessantes, mas que nos pareciam desajustadas ao conteúdo e, como tal, sentimos que era importante criar, da mesma forma que a Nakajin se de descola da cidade de Tóquio, os metabolistas tinham muito essa ideia, que como não há terreno, temos que, de certa forma, descolar-nos do terreno que ocupamos, criar uma estrutura que se soltasse ela própria também da sala. Havia aqui um espírito retórico, mas ao mesmo tempo um bocadinho didático, era o nosso primeiro projeto, e o que nós tentamos fazer foi repetir os temas uh, do projeto, não só os conteúdos por fotografia e texto, mas as próprias ideias por trás da filosofia do Kurokawa na, na exposição. Eram duas salas, aqui vemos o modo como a grelha se adaptava perfeitamente às duas, e como o pé direito da knakajina é o pé direito da modulação do andame, usamos uma estrutura de porque há muitos módulos diferentes e nós conseguimos encontrar uma que seis módulos, ou seja, dois por três é exatamente o tamanho da Nakajin, um módulo isolado é o tamanho da casa de banho, ou seja, quando estávamos na exposição era possível perceber, não só dos conteúdos, mas da própria estrutura, o sentido muito específico de escala e repetição que o edifício tinha, e era interessante nas visitas guiadas explicar às pessoas que, vocês neste momento, estão dentro daquilo que era a nossa casa, na totalidade, e ver como as pessoas reagiam mal ou à falta de espaço, como não era, não era expectável que fosse possível demorar em tão pouco espaço mas foi foi muito interessante ver como é que como é que como é que as pessoas reagiram a um edifício que não conheciam essencialmente para nós enquanto estudantes de arquitetura e arquitetos é muito fácil uh, reconhecer edifícios que já vimos uh, num livro que nos foram apresentados numa conferência ou que nos foram apresentados uh, por um professor mas 90% 99% das pessoas uh, que foram aqui não faziam a mínima ideia do que iam ver e para eles era era quase como estar a olhar para, uma, para, um, para um desenho animado, que, que isto não é possível, isto não existe, e na realidade existe, e foi um edifício fantástico, e estar neste momento a, gradualmente a desaparecer e a ficar... vai ser demolido brevemente, agora sim já não há, já não há volta atrás. que Ele já está para ser demolido há quase dez anos, mas... E esta é provavelmente a minha fotografia preferida da exposição, porque reflete um bocadinho aquilo que são as ideias todas do projeto, o escolar da exposição, da sala, o lado negligente, como o edifício se encontra, é refletido no material negligente que usamos para o representar. Tivemos pedido pedir à Catari, que foi a empresa que nos deu os andaimes, andaimes sujos, que eles queriam, obviamente, mandar-nos andaimes novos, queriam ter uma boa imagem, mas nós queríamos exatamente o contrário, para acentuar ainda mais a pureza do quadrado do conteúdo que estava pendurado na estrutura, como as cápolas estão penduradas na, na, na, na cajinha. Uh, e pronto, e saltando disso, fizemos algumas renovações e alguns projetos pequenitos, e este foi provavelmente a, esta foi provavelmente a renovação mais mais radical, a reabilitação tradicional mais radical que fizemos até agora, que era um destes apartamentos de 5 metros de frente por 12 de profundidade a caixa de escadas ali no ponto central, mas essencialmente é uma arquitetura de salas, é uma arquitetura de planos, ou seja, temos algumas paredes e que essas paredes definem programas, salas, salinhas, quartos, mas é um programa fragmentado, é um programa onde a cozinha está de um lado, a sala está do outro, um dos quartos não tem luz natural, o outro quarto é muito pequeno, a casa de banho fica lá fora no pátio, ou seja, é um, é um espaço um bocadinho desajeitado, Uh, e foi muito claro para nós, desde o dia número 1, um, uh, qual é que era a estratégia. A estratégia passava por tirar partido daqueles dois recantos para colocar os programas privados e, de alguma forma, unir as duas fachadas, porque de um lado temos vista de rio, do outro lado temos luz de poente ou seja, interessávamos nos tirar partido da luz natural. E estes diagramas são interessantes são várias das opções que nós fomos testando Uh, em que a ideia é sempre a mesma, o princípio é sempre o mesmo, mas depois aparece esta coisa tão ingrata, parece que às vezes é um insulto, que é a forma. Que forma é que vamos dar à mesma ideia? Com a mesma ideia podemos fazer imensas coisas diferentes e acabamos por optar no meio de tanta parvoíce pela última do canto inferior direito, que é provavelmente a mais, a mais simples, em que com uma linha apenas conseguimos resolver o programa todo e como queríamos trazer as casas de banco para o ponto central, esta curva é causada por uma linha reta que é só digamos, esticada, para conseguir incluir os programas que nunca abririam de outra forma. E, de um lado, temos de um lado essa linha, temos o programa público, temos tudo aquilo que é partilhado, temos o espaço de sala, cozinha, sala de jantar, como quisermos chamar, e, do lado oposto, temos os programas privados, ou seja, os programas que se escondem atrás de uma porta e que eu posso trancar a porta à noite e ninguém ver. De um lado, o pavimento é frio, do outro, o pavimento é quente, de um lado, os espaços têm um pé mais alto, ou outro têm um mais baixo, um, e esta foi a colagem que apresentamos, apresentamos ao cliente, do, do espaço que nos interessava mais, porque os espaços estão atrás da parede, são, são espaços secundários para, para a vivência da casa. Este é o espaço principal e interessava-nos muito que estas cinco portas, que se relacionavam com os cinco programas, tivessem uma aparência relativamente quase artística, ou seja, que aquele espaço que não é um espaço muito grande pudesse de alguma forma ter alguma monumentalidade. Uh, e, foi muito, foi muito interessante para nós perceber que no final, como usamos um pavimento, que é uma mármore de extremões muito polida, a luz flui no espaço com, com, com, com grande naturalidade e o espaço parece muito maior do que nós imaginaríamos alguma vez quando estávamos a fazer o projeto. Mas uma vez mais eu vivi em 6 metros quadrados, portanto a minha noção de escala está um bocado adulterada. Um, e foi, e foi muito interessante para nós ver como é que como é que o cliente reagiu e como é que ele habita atualmente o espaço, como é que o quarto que nós desenhamos como quarto principal agora é o quarto de visitas e ele está de facto a dormir no quarto oposto, como é que as portas estão sempre fechadas, ou seja, nunca fica uma porta encostada ou aberta, ele faz questão, sempre que tem lá convidados, abre a porta e se alguém deixar a porta aberta ele vai lá e fecha, porque ele gosta de ter esta imagem quase de cinco pinturas do Rothko numa parede de um lado ao outro. E é, e é giro para nós ver como é, que, como é que este mobiliário tão minimalista que nós colocamos apenas porque queríamos tirar umas fotografias bonitas e tal, acabou por ficar, e é assim que ele, ele absorveu completamente a ideia, acabou por ficar com o com um espaço tal e qual como nós o imaginamos. Nós tentamos mobiliar os espaços para as fotografias, porque para nós parece-nos muito importante que se isto é uma casa, tem que parecer uma casa, e, e as casas têm cozinhas, as casas têm cadeiras, têm plantas, têm livros, têm essas coisas todas, e nós faz -nos um bocado de confusão aquela fotografia da arquitetura que é o espaço vazio, que é o espaço pelo espaço. O espaço é desenhado como tal, mas ele depois é ocupado e, se isto é uma ficção da possível ocupação desse espaço, é fundamental que ela seja mais próxima possível da realidade, na nossa opinião. E há uma aproximação muito grande entre aquilo que é a fotografia e aquilo que é a colagem que nós propomos no, no início. Claro que o um espaço é pequeno, há vários pequenos truques, há um grande espelho circular, as peças da cozinha são o mais fragmentadas possível para reduzir o seu impacto. A própria estrutura da cozinha não é bem uma cozinha, é uma mesa com uma prateleira. Uh, como a ideia era estava muito ligado a este, a este espaço central tudo que tudo foi desenhado para lá desde a mobília em que tirámos partido de, de estruturas metálicas muito finas e depois sobre elas colocar pedras uh, relativamente pesadas em mármore com diferentes tons para dar uma certa cor os quartos uh, para enfatizar esta diferença são muito mais íntimos têm painéis de madeira de madeira não de, de aglomerado com com, com folhas de madeira gigantescos e a cama está apoiada diretamente no chão, o que lhes dá uma, uma noção relativamente à janela relativamente diferente daquilo que é, que é normal, uh, mas a própria mobília também, são quartos pequenos, não são quartos muito grandes, também é toda desenhada na mesma linguagem do, do resto do apartamento, um, e lá está, é, foi uma experiência interessante para nós fazer o processo de início ao fim, que no primeiro, segundo e terceiro projeto era impensável, uh, e perceber que, que que a arquitetura começa, efetivamente, no, no programa e na ambição do cliente e na, no problema, como diria o arquiteto Siso, mas vai até à cruzeta que nós pomos com, com o t-shirt, ou seja, não acaba ali. Uh, e tivemos uma discussão muito gira com o Fernando Guerra porque ele queria tirar o rolo de papel higiênico da fotografia, mas nós exigimos que o rolo de papel higiênico tem que estar. Se está uma sanita, tem que ter um rolo de papel higiênico ao lado, mas foi giro porque nós punhamos os livros em cima da mesa, ele tirava os livros e punhamos ao lado e nós voltávamos a pôr os livros no mesmo sítio porque há uma generalização da, da fotografia, e o Fernando Guerra é um, é um fotógrafo comercial, não há, não há dúvida quanto a isso, mas para nós era importante que, mesmo sendo uma fotografia comercial, ela vendesse o espaço como nós o víamos e não como o mercado está à espera de o receber. Um, e cá atrás o pátio, que foi recuperado, que era um telheiro assim um bocadinho desinteressante, um, que é uma espécie de extensão da sala no verão, um, e que era a outra colagem que tínhamos proposto. Esta, estas colagens são trabalhadas durante o projeto, mas no momento em que começa a construção elas param e depois resta-nos esperar que, quando a construção acabar, elas acabam por se adequar àquilo que foi construído. E aqui dá para perceber que houve algumas alterações do projeto, ou seja, mas não nos interessa estar a corrigir a posteriori os elementos só para que eles batam certo na fotografia. Houve alterações, porque é normal, a arquitetura funciona assim, e a construção às vezes traz surpresas. Mas o projeto todo é este apartamento, mas o que nos interessou de facto, o tema central foi esta sala e como é que esta sala podia, de certa forma, tornar-se num, num pequeno museu Uh, portanto, é, é efetivamente uma reabilitação, há, uma, há um casco que foi aproveitado, mas na nossa opinião é o mais próximo possível conseguimos ir de uma invenção, que é aquilo que nos interessaria neste caso. Como eu mostrei-vos há bocado só uma fotografia de uma, de uma, fotografia de uma garagem que, que clientes nossos adquiriram e transformaram num apartamento, foi, foi um projeto divertido, foi feito mais ou menos ao mesmo tempo que o anterior. Mas o que nós não estávamos, nós fizemos aquele projeto quase por, por carolice porque eles tinham muito pouco dinheiro, aliás, todo o princípio foi, não há, não há dinheiro, logo vamos comprar uma garagem e vamos gastar à volta de 150 euros o metro quadrado para reabilitar, uh, mas uh, os 150 euros o metro quadrado começaram a, a chamar a atenção de alguns clientes diferentes, clientes que tinham outro tipo de edificado que poderia ser compatível com esta intervenção, entretanto as fotografias da casa-garagem foram tornadas públicas e os clientes confirmaram que com esse valor era possível fazer qualquer coisa, qualquer coisa engraçada, e então um cliente nosso, de uma pequena habitação unifamiliar, decidiu comprar uma fábrica uh, em Penafiel, uh, nos arredores do Porto. Fábrica essa, que já era dos anos 80, e que foi desenhada para parecer uma casa, porque, na opinião do, do anterior proprietário, ia-se integrar melhor na paisagem, nós achamos isto interessante. O que ele queria fazer era transformar esta fábrica em habitações, mas pareceu-nos contradiz... contraditório que uma fábrica que parecia uma casa passasse a ser casas e que se mantivesse com este aspecto estranho. Logo, nós achávamos que finalmente chegou a oportunidade da fábrica para ser uma fábrica, independentemente da sua mudança de projeto. E, verdade seja dita, a casa era horrível, tinha um aspecto terrível. Um, e tivemos então esta, esta, esta, esta conversa, porque o orçamento, nós estamos a fazer este projeto, isto é um projeto de quase, quase 800 metros quadrados, que está a ser todo feito com 150 euros por metro quadrado, portanto estamos, estamos, estamos num valor, provavelmente não tem noção do que é isto, mas é nada, é zero, é trabalhar com os recursos mínimos, dos mínimos, dos mínimos, um, e, é, e é uma oportunidade de trazer outro tema muito interessante para nós, que é o tema da referência, da, nós não inventamos nada, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, não é? Nós, nós estamos constantemente a ir buscar certos nomes, uns mais que outros, é certo, o ou o Peter Markle e o Kazushinohara, mas de vez em quando há certas referências mais específicas, nestes casos as Nagovenders, da Escola de Milão, que nos pareciam aquilo que era preciso neste projeto. Nós não tínhamos recursos, não tínhamos dinheiro, não podíamos... basicamente não pedimos amostras para nada nesta obra, porque não havia nada por onde escolher, era ir ao catálogo era o que custasse menos, era quase sempre assim. Mas os Asnagovendor tinham esta capacidade de, com elementos banais, criar composições fantásticas e o nosso não ficou tão bom como este, obviamente, mas tentamos ir o mais próximo possível, porque eles só com uma composição de janelas conseguiam gerar arquitetura top-de-game, digamos assim. E foi, obviamente, uma das referências de base para este projeto, em que, lá está, estas eram as proporções iniciais, esta era a nossa proposta de intervenção, abrir ao máximo uh, o edifício, e este é o desenho, uh, o novo desenho do alçado, que tem uma série de pequenas incongruências e desalinhamentos. E depois, obviamente, o, o alçado só faz sentido quando estiver habitado. Uh, esta era a planta. A planta tinha esta esta esta particularidade do eixo estrutural central estar desviado, que tinha a ver com as máquinas de confecções que tinham sido colocadas lá dentro, que exigiram que, quando a, a fábrica foi construída, a estrutura já fosse pensada para caberem essas máquinas. E foi fantástico para nós descobrir que, sem dúvida nenhuma, foi uma coincidência, porque quem fez isto não pensou nisto, de certeza, absoluta. Uh, havia uma métrica no edificado que nos permitia enquadrar o programa absolutamente... Uh, de uma maneira absolutamente perfeita. Tínhamos de ter um T3 e um T2 por piso e aquela métrica enquadrava-nos os quartos para um lado, as salas para o outro, como uma divisão dava seis módulos, conseguimos colocar as casas de banho e depois o T3 teria que ter uma segunda casa de banho, que nos interessante que ela produzi fosse produzida de uma exceção semelhante à que tinha produzido outras casas de banho. Ou seja, de certa forma, achamos o projeto já dentro da, das métricas e das geometrias do, do edifício. Ah, e, uma vez mais, nós gostamos sempre de ver as nossas plantas muito muito saturadas de, de ocupação. Ah, mas esta é a arquitetura, não é esta é... Esta é é o perímetro que nos foi dado, as novas aberturas que foram, que foram colocadas e o modo como as paredes que são acrescentadas se relacionam com a única pré-existência que tínhamos de manter, que era o eixo estrutural central. Este era o espaço, depois de tirarmos lá a lixarada toda, e a proposta é uma proposta de recursos mínimos, como eu disse, não há um mapa de vãos, há um vão, que se repete n vezes, há uma janela que se repete n vezes, há um pormenor de, de há uma casa de banho que é toda composta por sempre as mesmas peças, que são as peças mais baratas do mercado, vezes X, e não há, não há desenho, de certa forma, há uma, há uma ausência de recursos e essa ausência de recursos acaba por impor uma métrica ao, ao, ao, ao projeto que se baseia no desenho da planta. Ou seja, depois da planta estar desenhada, seguiu. Um, e foi, foi muito interessante estar a fazer este, este projeto com, com um cliente tão especial, digamos assim, porque na realidade ele deixou-nos fazer o que nos apetecesse, desde que estivesse dentro daquele preço qualquer coisa, qualquer coisa servia, o que por si só gera uma, uma limitação muito grande. Um, e é assim que nós, nós, que nós vemos o projeto, muitas vezes, nestas axonometrias, que nos que depois descolamos o espaço principal e depois percebemos que eles acabam por funcionar em, em composição uns com os outros. Uh, e este é o estado há mais ou menos 15 dias atrás. Já estamos a fazer as aberturas e a... Pronto, já está, está em andamento. Um, e este desenho acaba por tentar, numa imagem só, resumir todas as discussões que tivemos, resumir as referências que aplicamos no projeto e certos elementos que geralmente não queremos mostrar, sei lá, tubos de queda, tampas de saneamento, como é que eles acabam por ser hiperdimensionados, dada a falta de recursos, mas sendo obrigatórios, para, de certa forma, qualificar o alçado. E se nós formos a esta alçada e tirarmos aqueles tubos de queda, o alçado morre. Ele acaba por, por perder qualquer coisa. E estão colocados no sítio menos óbvio, precisamente, para que a composição acabe por ganhar qualquer coisa. Agora, algo radicalmente diferente. Hum... Este prédio é um prédio de 1890. Uh, é um prédio, diria eu, típico do Porto, apesar de, se prestarmos atenção à cantaria, a vermos que é bastante diferente do normal. Normal é do lado, lado esquerdo, é aquele branco, é mais tosco, a pedra é mais grossa, é mais pesada. Uh, neste caso não, temos janelas ligeiramente mais altas, dá para se ver aqui que até há um elemento metálico que permite alguma segurança, porque depois a janela ser tão, tão baixa. Há uma, a cantaria é trabalhada com alguma com alguma elegância e, e isto era tudo o que nós tínhamos deste prédio para manter, porque no interior não sobrava basicamente nada, e era tudo aquilo que a Câmara nos obrigava a, a respeitar. Um, nós achamos achamos que poderíamos ter ido mais longe. Há um, medo, há um medo enorme de demolição, parece que se demolirmos qualquer coisa no centro histórico, Vamos todos presos. Uh, nós vivemos no Japão, e no Japão é uma tradição quase, o edifício ao fim de x-tempo deixou de ter uso, deixou de responder às expectativas, é substituído. Em Portugal, acho que é um bocadinho de, de medo de deitar abaixo qualquer coisa que seja um bocadinho mais velha. Uh, mas o que nós fizemos aqui foi tentar enfatizar ao máximo, lá está esta, esta elegância de uma fachada que apesar de ser típica, não é tão típica assim pelas suas proporções, Uh, e fomos buscar um material mais nobre que o cerâmico, que é mármore, uh, e de, a, acrescentar dele um elemento, que é aquela, aquela circunferência branca, que de certa forma compunha a fachada. porque Como vocês estão a ver, de um lado há a porta, mas do lado oposto temos duas janelas e uma caixa de eletricidade da, da estação de metro, que não, que não ajudava muito. Logo, achámos interessante, de certa forma, balançar uma composição que estava desequilibrada, e partimos para o interior com um programa muito bem definido. O cliente queria quatro apartamentos neste edifício, apartamentos T0. Uh, sabendo das limitações que tínhamos em termos legais e da necessidade de eficiência, fizemos várias experiências, mas era mais ou menos claro que, de uma forma ou de outra, íamos acabar por ter um núcleo, uh, melhor exemplo, um núcleo central de acessos e casas de banho e depois os apartamentos a tirar a das fachadas. Quando essa planta fica mais ou menos estabilizada, porque não há muito para onde inventar aí, há um jogo muito interessante de forma e de composição, como é que nós vamos organizar estes apartamentos de uma maneira diferente dos anteriores, porque tentamos sempre reinventar-nos de projeto para projeto, uh, começam a aparecer algumas ideias e algumas noções de, de, de composição e de espaço. Aparecem muitos 3Ds, que também fazemos, são 3Ds experimentais, são 3Ds feitos em rino, em, em minutos, e passa para, passa para a imagem, e com essa imagem fazem-se outros testes e põem-se cores e manda-se ao cliente para pedir um feedback, vai ou não vai, porque às vezes o cliente vê a imagem e automaticamente não, ou automaticamente sim. Um, depois, são, essas próprias imagens são muito riscadas e são, são muito trabalhadas e saturadas de, de informação. Um, e este era o edifício como nós o encontramos, esta é a planta, que, como eu disse, parte de um princípio de uma certa racionalidade. Há um eixo central de escadas e as, as casas de banho e cozinhas estão simplesmente agregadas libertando a totalidade do espaço Logo, em termos de projeto, não há muito projeto nesta distribuição tipológica mas depois os elementos que têm que ser acrescentados um pouco como tubos de queda no, no projeto da fábrica que é as paredes os tetos falsos, etc. são trabalhados para, para dar ao edifício uh, alguma, alguma expressão um, e neste caso no piso de baixo temos os tetos retos, mas temos as paredes ligeiramente curvadas e no piso de cima temos as paredes retas, mas temos os tetos a curvados. Isto foi o que nós encontramos, uh, e esta é a proposta para o, para o resto de chão, uh, em que aqui tivemos a usar como referência também alguns edifícios do, do início de carreira do, do Toyo Ito, em que ele trabalhava muito a curva fluida com, com o elemento da escada, uh, e depois o, o mesmo apartamento no piso de cima, onde a curva passa do plano vertical para o plano horizontal. Uh, e está sempre em, em confronto com este, com este elemento que é a escada. Depois, as cores também têm qualquer coisa a ver com as cores que vêm da fachada. Uh, e temos quatro apartamentos que são, em teoria, iguais, mas quando estamos lá e já estão, já estão construídos, é interessante ver aquilo que os, que os distingue. Mas, como eu disse, nós temos uma, um fascínio particular por fachadas. Nós, como nunca desenhamos fachadas, queremos muito, muito desenhar fachadas. É, já, já, já não são os apartamentos que nos fascinam que nos fascina esta ideia de desenhar qualquer coisa que está virada para o espaço público. Mas, como eu disse, a Câmara do Porto não nos deixa, a Câmara de Lisboa não nos deixa, logo, nós estamos quase sempre forçados a trabalhar nas, nas traseiras. E o, o Venturi tem este, tem este esquema muito interessante uh, que resume aquilo que nós queríamos fazer. Nós queremos fazer o de cima, mas estamos sempre a fazer o de baixo, porque temos sempre aquele caixote depois temos que pôr qualquer coisa, qualquer coisa à frente. Depois temos aquelas referências sempre muito ambiciosas, temos sempre uma vontade muito grande de trazer coisas que, à partida, não são locais, nós não, não, tendencialmente não vamos buscar ao sítio aquilo com que queremos trabalhar. Uh, e fazemos vários estudos, fazemos várias abordagens e, neste caso concreto, uh, em que tínhamos esta fachada que, pronto, uh, não tinha qualquer valor uh, patrimonial ou arquitetónico, conseguimos convencer a Câmara que podíamos fazer qualquer coisa diferente, e tentamos, lá está a fazer a nossa primeira fachada principal. É uma fachada principal que está virada para o interior do logrador e só quatro pessoas vão conseguir olhar para ela, mas não lhe, a sua, não lhe tira a sua força. E o cliente adorou a ideia, portanto é um cliente que só pensa em números, mas ao mesmo tempo tem algum tipo de paixão pelo que está a fazer, ou pelo menos parecemos isso, quando lhe mostramos estas imagens. Ah, e ela já está neste momento em construção, Está é de há dois ou três meses atrás. E o que é interessante nisto é que nós chamamos isto de reabilitação, isto entra para a Câmara como uma reabilitação, tem os, os apoios fiscais de ser uma reabilitação, mas na realidade não fica nada, é tudo novo. É tudo, tudo novo. Só ficou aquela fachada no final. A fachada principal da rua mantém-se. E é interessante como é que nós temos de construir um edifício novo que é uma reabilitação dentro de um determinado lote que não pode ser alterado e... Pronto, é... É, é uma dicotomia gira. Hum, Pronto, como eu disse, a forma tem, tem um papel muito importante para distinguir estes, estes apartamentos e é engraçado para nós trabalhar com geometrias que não são tão tradicionais assim e mesmo nós quando começamos a construir não sabemos muito bem como é que as vamos executar e há sempre uma vontade muito grande de, de evoluir nesse sentido e de experimentar novas, novas possibilidades. E como é que certos materiais tão pesados, como é o caso da mármore, podem ser trabalhados com tanta delicadeza, com neste este encontro entre o granito de há 200 anos atrás e a mármore que foi cortada há, há 15 dias. Pronto, a fachada ainda já está mais ou menos terminada, mas ainda está, ainda está em execução. E não não é com isto, não quero com isto dizer que nós não gostemos destas fachadas, elas têm um certo, um certo romantismo, mas é, é demais. Estamos demasiado agarrados à ideia de que se deve preservar tudo o que está no Centro Histórico e ponto final. O edifício que está do lado direito é um edifício horrível, sem dúvida nenhuma, mas é um edifício que faz cidade. As cidades são feitas de fragmentos e, se calhar, podia ser interessante aceitarmos que hoje em dia se podiam fazer coisas um bocadinho mais mais agrestes. E é esta imagem que resume um bocadinho este princípio das duas fachadas, a que nós podemos inventária que nós não podemos quase mexer e como é que estes elementos mais verticais e mais elegantes acabam por se contaminar. O objetivo não é fazer um copy-paste, não é tirar mais ou menos aquilo e pôr, pôr à frente, ou atrás, neste caso, mas é tentar interpretar a ideia base do projeto e conseguir projetá-la com coerência. Um, este, é um, este é um projeto, acho uh, que me faltam dois, este é um projeto uh, também especial, porque fomos convidados a reabilitar dois edifícios de uma vez só. Uh, os edifícios são pronto normais, uh, uma escada central, e eram, eram habitações unifamiliares, eram, cada um destes prédios tinha uma família a morar lá, muito, muito tempo atrás, estão abandonados há quase 40 anos e o objetivo era uh, reabilitar isto e de certa forma fazer aqui o maior número de apartamentos possível. Aqui não nos foi dado um orçamento, só nos foi dito basicamente façam o maior número de apartamentos conseguirem. Uh, e, como podem ver, a estrutura do, do, do, dos dois edifícios é ligeiramente diferente. Um é mais alto que o outro, logo os pisos não alinham. Um é ligeiramente mais profundo que o outro, que é mais baixo. As escadas não estão alinhadas. Uh, havia, aqui, havia aqui um certo desequilíbrio a priori. E nós tivemos a olhar para, para algumas referências que nos interessam bastante, nomeadamente esta, que é a Kamiwada House do Toyo Ito que tem esta, esta particularidade de ser a casa mais humilde de sempre, é um, um caixotezinho de betão sem, sem nenhum tipo de ornamento, acho que vou mostrar uma fotografia mais à frente, que tem quatro programas banalíssimos nos, nos cantos, uh, quartos e uma cozinha, portanto, que são trabalhados com a maior, o maior desprezo possível, mas depois tem esta, esta, esta curiosidade de ter duas entradas e todas as paredes que se relacionam com os espaços de circulação têm um uma determinada forma e uma determinada intencionalidade para gerar um espaço especial, que é o espaço central, onde está, de facto, a mesa onde eles fazem a cerimónia de chá. A, a sala da cerimónia de chá é quase obrigatória em qualquer casa japonesa, e é sempre uma sala com quatro tatamis, aquela proporção, etc, etc. E aqui o Toyo It faz uma coisa interessante nos anos 70, que é questionar se essa sala que é sempre igual tem que ser sempre igual. Um, mas, acima de tudo, interessa-me esta imagem pela, por esta ideia do duplo acesso uh, a um espaço. Uh, e começamos a olhar então para a planta e começamos a tentar perceber como é que nós podíamos encaixar tipologias, como é que nós podíamos criar relações entre os dois edifícios. E sabendo nós que é uma das poucas oportunidades, provavelmente, que teremos de reabilitar dois edifícios simultaneamente e havia interesse em unir isto como um empreendimento só, foi essa a nossa opção, foi não olhar para isto como dois edifícios, mas como um só e tratá-los como tal, ou seja, aquela parede que está no meio não é uma parede de divisão de propriedade, é na realidade uma parede que nos permite facilmente ter o quarto de um lado a sala do outro, ter o quarto de um lado, atravessa a escada por trás para o outro e tenho a casa de banho no edifício do lado, as duas escadas também em todos os pisos têm aberturas garantindo que eu consigo subir para o primeiro piso pela escada da esquerda, depois vou pela da direita, ou seja, tentamos pegar em dois edifícios e amarrá-los e enrolá-los de tal forma que no final é impossível perceber onde é que um começa e o outro acaba, o que deu momentos espetaculares porque, como eu disse, eles não alinham horizontalmente nem verticalmente, o que cria imensos momentos de, de tensão, e depois tirar partido desta, desta, desta noção quase gratuita de formalismo para tornar todos os apartamentos diferentes entre si. Novamente, a fachada era assim e continua assim, mas no interior, em termos plásticos, também ao descascarmos a totalidade do edifício, descobrimos um, uma estrutura bem preservada em troncos de, de, de castanho, que é uma, uma madeira relativamente resistente, e queremos expor isso. Mas como não tínhamos muito orçamento, uh, o que optamos por fazer foi por descascar a estrutura, pintá-la de branco e colocar apenas painéis de MDF hidrófago a fazer o, digamos, a, a substrutura do, dos pavimentos, com o isolamento e os barrotes e a madeira por cima. Um, e onde as vigas de madeira não podiam ser aproveitadas, são colocadas novas vigas uh, em metal e toda a estrutura é exposta, todo, todo o espaço é espaço aberto e apenas as casas de banho dão uma certa forma a cada, a, cada, a, cada, a cada apartamento. As cozinhas são tratadas quase como uma peça de mobília, uh, como um quadro na parede oposta, aliás, a colagem tenta mostrar isso. De um lado o quadro, do outro lado a cozinha, mas nenhum deles é mais importante um que o outro. E isto foi mais ou menos o que conseguimos fazer depois das demolições e limpezas e esta era a tal fachada, que não nos interessava particularmente manter e que vai ser transformada numa fachada em vidro. Uh, e depois os frontões também são interessantes, porque em termos de perspectiva parece que o da frente é mais alto, mas na realidade é mais baixo, e depois este trabalho dos frontões também é interessante para se relacionarem com o frontão que tinha na frente do edifício. Um, isto são algumas fotos da obra em, em andamento. E os tais, as tais aberturas que fomos que fomos realizando para, neste caso, ligar uma sala aos dois quartos, ou aqui, ao descascar a estrutura toda, a tratar a madeira para que ela possa ser mantida à vista, ou estas fotos que nos lembram um bocadinho do Gordon Mata clark que estamos a desfazer o edifício todo para depois voltar a refazer. Um, e este será, por exemplo, isto é uma sala que, pronto, agora tem um andar à frente, mas que vai estar completamente aberta para, para a vista. Um, e esta é, esta, pronto, ainda não tiramos fotografias em condições, porque isto são fotografias de telemóvel, mas esta é provavelmente a minha imagem preferida, porque eu estou na escada do edifício A e estou a ver a Elisa, que está no patamar da escada do edifício B, e a Elisa subiu para um lado, eu subi para o outro e depois troca. E, e é muito interessante ver como é que este espaço, que geralmente é um espaço secundário, que é um, é um, é um atriozinho, eu vou para o apartamento e vou para o outro, se pode tornar um espaço confuso. Nós já tivemos a oportunidade de ir lá com outros clientes e a reação deles é, é fantástica. Mas porquê, para que escada que eu vou? Porquê é que eu tenho duas escadas? Não dava para tirar em uma e, na realidade, não, não dava porque, por lei, nós fomos obrigados a manter as duas escadas originais. Esse, que é o ponto-chave, digamos, deste espaço comum, é, um, é uma decisão que não é nossa. Mas, pronto, é, é sempre engraçado ver esta relação e quando nós estamos a subir por um lado e vemos alguém a descer pelo outro, é, é relativamente único, não é muito comum neste cento de edifícios. Pronto, eu vou acelerar um bocadinho. Isto é um projeto, novamente, relativamente genérico. Rua Álvares Cabral, no Porto, os edifícios são todos iguais. Podia ser este ou podia ser aquele, mas, pronto, o projeto é neste. Um, a fachada era e vai-se manter a mesma, a fachada posterior estava um bocadinho maltratada, mas, bem vistas as coisas, vai-se manter a mesma, e aquilo que nos interessou neste projeto foi perceber como é que estes salões, são salões quase 4 metros de pé direito, teto sem estuque, com alguma monumentalidade e alguma nobreza, uh, se, poderiam, se poderiam transformar em, lá está novamente, muitos apartamentos de zero. Um, a planta é mais ou menos sempre a mesma coisa, temos a caixa de escadas central, um apartamento para trás, um apartamento para a frente, e a relação é sempre a mesma. Os acessos são sempre no centro, temos o apartamento com a mesma proporção e temos a vista ou o sol uh, na ponta. Uh, portanto, é sempre isto. Se, se resolvêssemos um apartamento, resolvíamos os oito apartamentos, uh, apesar de uns terem um bocadinho mais de pé direito, outros terem um bocadinho menos, e pareceu-nos interessante esta ideia de que nós tentamos dividir isto em quartos e salas, mas como não temos largura suficiente nem fachada, não conseguimos isolar os quartos. Por outro lado, também nos pareceu um bocadinho triste, de certa forma, de um modo genérico, serrar o espaço ao meio. E então tentamos fazer esta, esta construção em que temos um espaço só, mas ao mesmo tempo temos três. Ou seja, temos uma zona, de, a casa de banho fica no, no primeiro canto, depois temos aqui uma zona de entrada, uma segunda zona, uma terceira zona e uma quarta zona e que, na minha opinião, seria aqui o quarto, aqui a sala e aqui a zona de cozinha e provavelmente aqui ficaria uma zona de vestir, ou uma mesa, um escritório, uma coisa qualquer, mas o que foi fascinante é que quando fomos lá com o um cliente, quando fui lá com a Ana Luísa, quando fui lá com a Amé, toda a gente estava a ter ideias diferentes de como é que o espaço deveria ser ocupado. Logo, é uma proposta genérica e a Maquete é tenta mostrar isso precisamente porque quem for lá morar é que vai acabar por decidir como é que o espaço vai ser ocupado. E como conseguimos limpar o edifício relativamente cedo, foi possível irmos para lá e com os restos de obras e com o lixo que lá encontramos fazer alguns alguns testes de como é que o espaço poderia ser dividido ou não e desenhar com, no chão com um spray também de camas, andar com placas de capa line e de cartão prensado a fazer as peças de mobília para ver o que, é que elas, como é que elas funcionavam ou não. Ah, e depois perceber que a mesma ideia pode-se adaptar aos vários pisos e que, como há a frente está virada a sul, pode ter três planos, porque tem luz natural suficiente, mas as costas, como estão viradas a norte, só com dois planos, aquilo é funciona, que senão não temos a luz que chega. E, de certa forma, há uma ideia de projeto que acaba por ser muito genérica. Funciona neste edifício, mas podia funcionar quase como num edifício autónomo, construído de raiz. Mas tem muito a ver com o edifício ao mesmo tempo. Que Nós só fizemos isto porque a sala tinha uma certa espetacularidade e nós não queríamos destruir aquela... aquela aquele espaço e isto foi quando começamos a fazer a marcação das paredes, a levantar as paredes, e este é o primeiro, isto foi há pouco tempo, foi mais ou menos há uma semana, portanto ainda está ainda está relativamente fresco e foi muito engraçado para nós andarmos lá a tirar várias fotografias com o telemóvel e descobrir que aquelas fotografias que tiramos batiam certo na colagem que tínhamos feito há seis meses atrás e que... Nós não sabemos se eu estou a olhar da primeira para o segundo plano, ou do segundo para o terceiro, ou do, do primeiro para o terceiro, não sei o que é que eu estou a ver aqui, só sei que há esta possibilidade de, de ocupar o espaço de um modo completamente livre. São três salas, dentro de uma sala só, não há uma única porta, não há uma única barreira. Uh, para acabar, este é, é o nosso novo ateliê, um, é um edifício. Como todos os nossos clientes nos disseram, não, não, nenhum queria comprar este edifício porque era muito barato, era uma excelente oportunidade, mas não parecia um edifício tradicional, porque não tem a tal alcantaria. Ou seja, os nossos clientes estão aí de encontro àquilo que a nossa legislação já, já sugere, que é toda a gente quer a mesma coisa. E nós então vimos aqui uma oportunidade para comprar o edifício e para expandir o nosso ateliê. O edifício tem esta fachada que parece um bocado desajeitada, mas é composta por dois elementos. Um absolutamente clássico e simétrico, um, podia ser uma fachada, um esquiço do Adolf Luz, de, de uma casa qualquer, e depois outra que é completamente de, de, ilógica, não é? É uma casa com três portas, mas este lado, especificamente, é um bocadinho mais alto e não, não respeita nenhum, nenhum tipo de regra de desenho. Então nós achamos isso muito interessante e acentuamos ainda mais essa essa divergência, essa diferença, o lado que já era relativamente cómico, mais cómico ficou. O lado que era simétrico manteve o seu eixo de simetria, mas teve a porta com uma cor diferente. E a fachada acaba por manter os elementos que já tinha antes, mas com com outra com outra intencionalidade. A primeira porta é o nosso novo apartamento, o meu e da Ana Luísa. A segunda porta é o novo apartamento do Ahmed. E a porta de cor-de-rosa é a porta do atelier ateliê. O Ahmed costuma dizer que nós estamos, a, depois da fase azul, estamos a passar a fase de cor-de-rosa. E é. E pronto, é verdade, é isso que se está a passar. E a antiga loja passa a ser a sala de reuniões uh, no resto do chão. Era uma arquitetura relativamente interessante. Na fachada atrás nem por isso, mas no interior, era uma arquitetura de salas, uh, em que o que mais nos interessou foi o facto de, no resto do chão, que é este piso, termos três portas. Cada porta dá diretamente para uma escada, e as três escadas têm personalidades muito diferentes. Uma são só 4 de graus, outra vai a pique para a cave e outra faz uma, uma geometria interessante para o piso de cima e optamos então por incentivar, por incentivar e por trabalhar ao máximo essa essa diferença e os três os três pisos acabam por ter três, três lógicas espaciais diferentes em que aquilo que eu vou falar o de baixo é o atelier que é o apartamento da mãe daqui será o nosso em que aquilo que nos interessou mais trabalhar foi este pronto é onde vamos morar interessa-me particularmente um, e o espaço que nos interessou trabalhar não foi o quarto ou outro quarto ou a sala ou a sala de jantar o espaço que nos interessou trabalhar foi este, que é, é aqui que toda a casa funciona. Para qualquer para qualquer processo que doméstico do dia-a-dia -dia, vai ser necessário sair da sala de jantar, ir a este espaço para ir à cozinha, para voltar a este espaço para ir à sala de jantar, para sair deste espaço para ir à casa de banho, para voltar aqui e ir à sala, para sair ir ao quarto, para sair ir ali. Ou seja, quisemos criar um espaço que fosse uma espécie de coração, que está constantemente a receber e a bombar sangue, a receber e a bombar sangue e o espaço é completamente simétrico, e isso é uma coincidência do, do que encontramos lá, e, e é interessante ver como é que, se eu me colocar no centro, olhar para um lado e para o outro, eu vejo a mesma coisa, mas depois em termos programáticos eles são bastante bastante diferentes. E na fachada posterior, uh, achamos interessante que ela fosse jogar qualquer coisa com a fachada da frente, portanto é uma dessas fachadas que não tem, não tem, não tem grande valor, uh, Primeiro quisemos dar um bocado mais de altura, para ela sugerir uh, um bocadinho mais de nobreza, porque o edifício era um bocado modesto na, nas traseiras. E se em cima nós temos dois apartamentos, em baixo temos o escritório que se relaciona com o jardim, queríamos abrir lo muito mais, mas queríamos criar uma composição que de um modo quase, quase cómico faz sentido com, com a da frente, sem fazer, uh, e com os mesmos elementos conseguem produzir uh, de um lado por um lado temos uma correção e do outro lado temos uma arquitetura nova, temos uma invenção, Portanto, é, é, é, mas ao mesmo tempo eles fazem sentido juntos e isso interessa-nos interessa -nos muito. Já mesmo naquela fachada que eu mostrei com mármore, interessa-nos muito que mesmo dentro daquela, daquela força toda que a nova fachada tem, ela faça sentido com, com a outra, porque o projeto é um só uh, e aqui uh, esse foi um dos temas que nos, que nos deu mais gozo de trabalhar. O último projeto... Um, como eu disse, esta é a fotografia da tal casa que eu falava há bocado, que é a Camiwada House. É um projeto de 1978, se não me engano, e é provavelmente a casa mais desinteressante, mais feia, mais... a pior casa do mundo, exceto quando olhamos para a planta, que é provavelmente, se não, a melhor não anda muito longe disso, na nossa opinião. É uma casa fascinante, porque é tão simples, é, é, é, quase, um, é quase um diagrama, mas é tão subversiva, com estas duas entradas, com aquele espaço simbólico no centro. É... é uma casa pequeniníssima, este espaço tem 2 metros e 20 de pé direito, portanto é um espaço baixo, ainda por cima, mas parece tão monumental, parece tão especial. E o Toyo Ito ganhou o Pritzker em 2010, mas mereceu o Pritzker antes do Pritzker ser inventado, nos anos 70, que era aí que ele era de facto fenomenal. As casas que ele fez no início de carreira são qualquer coisa de... Genial. E este tipo, de, este tipo de simbolismo, este tipo de, de, de, de, de questionamento da, da, daquilo que é o, o status quo de uma casa no Japão, para nós é, é uma referência fantástica e, quando nós fomos convidados a desenhar a nossa primeira casa, ah, no Mar Canaveses, a primeira coisa que nós descobrimos, se olhar em para a planta, o nosso terreno é este, é que todas as casas são a mesma casa, todas. Relacionam-se sempre da mesma maneira com a rua, têm sempre a mesma entrada para a garagem, têm sempre aquelas escadinhas para o piso de cima onde está a sala embaixo em ficam os quartos. Sempre o mesmo telhado de duas águas que é feito sobre uma, uma laje de uma cobertura plena que levou um tijolo a meio para fazer um telhado a seguir. Sempre a mesma pastilha, muito suja. Todas estas casas foram construídas no espaço de 5 a 10 anos e é uma aldeia que está vazia durante 90% do ano e durante o verão recebe os seus habitantes de volta. E os nossos clientes são portugueses, mas trabalham na Suíça e queriam exatamente isso, queriam fazer aqui a casa para as férias deles. E que, mais tarde, quando se reformarem, será a casa deles. E só nos pediram uma coisa e foi o melhor pedido que nos podiam fazer. Opá, nós não queremos uma casa igual aos nossos vizinhos, que nós não gostamos. E nós ficamos muito contentes, porque de certeza que nos íamos dar isso que não lhes íamos dar isso, uh, mas o terreno em si já já foi uma mais-valia, porque era um terreno triangular, é um terreno diferente dos outros terrenos, que são geralmente talhões mais ou menos idênticos e com a mesma relação com a rua, era o último terreno da, do lote, do, do quarteirão, uh, e a primeira opção que nós tomamos, isto é uma planta orientada a Norte-Sul, foi que o alinhamento da casa não fosse o alinhamento da rua, ou seja, escolhemos uma forma absoluta, que é o quadrado, já vou explicar porquê, e que esse quadrado seguisse um alinhamento norte-sul para se descolar completamente de qualquer alinhamento que o terreno lhe desse. Tivemos uma conversa muito gira na Câmara, porque o arquiteto achava que nós devíamos, já que estava tão perto, alinhar esta parede com a rua, porque havia uma diferença de 4 graus e nós temos não, é exatamente isso, esses 4 graus valem mais do que se fossem 30 ou 40, porque garantidamente não é o alinhamento da rua. Mas parece um erro. Não é um erro. O erro é o alinhamento da rua, não é a localização do edifício que está pensada para ser assim. E o que é que eles nos pediram? Eles nos um T3, ter criam três quartos, cada quarto com a sua casa de banho, e, muito importante, eles não queriam qualquer relação entre os três quartos, ou seja, vão viver aqui três gerações, os pais, os avós e a filha, portanto, dois casais e uma, e uma adolescente, e queriam que cada um deles tivesse o seu próprio quarto e não queriam que os quartos fossem iguais. Não nos disseram o que é que queriam, simplesmente queriam que fossem quartos diferentes. A nossa primeira tentação foi orientá-los em direções diferentes, foi fazer... fizemos muitas experiências, mas acabamos por simplesmente pegar naquilo que seria o quarto regulamentar mínimo, dar-lhe uma dimensão adequada ao tamanho que a casa iria ter, e depois interceptá-lo com uma geometria. E depois colocar esse, esses quartos nos cantos da casa. Ou seja, temos o primeiro quadrado, que é o quadrado é o absoluto, simboliza a família, simboliza aquilo que é o, o espaço uh, da casa. Depois temos os três pequenos espaços, são os espaços privados, em que cada um deles representa uma geração, nós não sabíamos qual, portanto, eles depois mais tarde escolheram, e foi muito giro porque quando levantamos a caixa, a tampa da maquete, foram segundos, a filha ficou com o triângulo, os avós ficaram com o quadrado e os pais ficaram com o círculo, o que mostra uma certa gradação de radicalismo de geração para geração. Uh, e, mais importante que tudo isto, é o, é o choque que há entre aquilo que é a célula familiar e os espaços privados, que é o espaço que partilham. Quanto mais dinâmico, quanto mais excêntrico fosse cada um destes espaços privados, que reflete, de certa forma, a personalidade dos seus ocupantes, mais excêntrico seria o espaço que eles partilham. Ou seja, o espaço que eles partilham é um reflexo da identidade dos habitantes que compõem a casa. A localização das formas foi, feita de foi, foi escolhida de modo a garantir uma melhor distribuição do programa e o único elemento que nos faltava é que eles queriam muito, muito ter a sala e a cozinha num espaço só, mas depois, já durante uma fase adiantada de projeto, queriam dividir, dividir a sala e a cozinha porque tinham medo de estar... quem está na sala parece que está na cozinha. Então fizemos vários testes, a maior parte deles baseados em sugestões do cliente. Queriam pôr aqui uma parede, queriam pôr aqui um biome, queriam pôr um armário grande, queriam pôr... A dada altura puseram a mesma hipótese de fechar completamente este espaço Uh, e nós sugerimos-lhes o elemento mínimo. O elemento mínimo que fomos buscar novamente ao, ao Shinohara, que era uma coluna. Quando nós entramos na casa, ao o lado lá da coluna e ao lado de cada coluna. De um lado está a cozinha, do outro lado está a sala. E mostramos imensas obras uh, do Shinohara. O modo como ele usava estas colunas no quadrado, fora do centro, para, para, para, para, para acentuar a ideia de que aquela coluna não era estrutural. Ou no centro do quadrado, quando ela era estrutural, mas disfarçando com um teto falso para não percebermos que ela está no centro da casa e como o Sakamoto foi fazer a mesma coisa, mas estavam todos a copiar o templo de Izumo, que é um templo que já tem mais de mil anos de idade. E nós percebemos que esta coluna acabou por fascinar, de tal forma, os clientes, que eles não, não puseram mais nenhuma hipótese, aceitaram, mas esta coluna não era estrutural. Esta coluna era uma coluna que estava ali, meramente, como elemento de arquitetura para dividir dois espaços. Logo, se ela tocasse no teto, era errado porque se ela tocasse no teto, ia sugerir que o objetivo daquela coluna ali era segurar a casa. Portanto, nós optamos por terminar a coluna 20 cm antes do teto, para que quando se entra na casa nem se vai notar. É uma alteração mínima, não, não tem grande impacto. Mas quando estamos, quando estamos no espaço, há claramente essa divisão, e é uma divisão racional, é uma divisão que se prende com aquela coluna estar ali para que haja o lado lá e o lado cá, não está ali para segurar a casa. E, pronto, foi, foi muito... eles concordaram com tudo, mas quando dissemos que a coluna ia ficar 20 cm mais baixa, eles ficaram muito, muito confusos. Uh, mas aceitaram, mas aceitaram, por isso. Uh, e, a, e, a, e a coluna funciona como este eixo de gravidade em que toda a casa gira, gira à sua volta e quando estamos na cozinha temos esta perspectiva em que vemos de facto a sala e vemos o jardim, vão estar os medos lá fora e não sei o quê, mas temos este, este, este elemento, este referencial que, que nos dá uma certa noção racional de, de privacidade. Uh, e foi muito interessante eles terem, terem, terem entrado nesta discussão connosco e com estas colagens nós conseguimos explicar e ideia, eles perceberam o que nós queríamos dizer. Portanto, da mesma forma que naquele apartamento havia aquela sala longa, com as cinco portas, que era o tema central do projeto, aqui este é o tema central. Podemos falar no quadrado, podemos falar nas forminhas dos quartos e tal, mas o que nos interessa é esta sala. Esta é a construção que nos interessa mais. Não são as paredes, não é, não é a cor das paredes, não é o material do chão, é como é que esta sala aparece na na estrutura do projeto. Uh, e depois, quanto restando os programas e o, o telhado. Como a casa é uma extrusão da planta, uh, todas as paredes que têm altura e que são visíveis uh, têm a mesma altura, são brancas, e depois apenas o telhado que fecha uh, o complexo uh, em botão cinzento. Uh, a própria fachada tem um jogo de alçado relativamente interessante, em que as duas fachadas em que podemos aceder ao exterior são exatamente idênticas, mas a porta de entrada tem este elemento dourado que marca a entrada, e todos os quartos têm a mesma janela, todas as casas do banho têm a mesma janela, e apenas a janela de canto da sala é diferente e quebra o sistema. Hum, e há uma métrica muito dura de composição. E pronto, a casa está atualmente em construção. E isto é giro, porque no meio da casa há este pilar. Este pilar segura a casa toda. E isto é a fundação deste pilar. Este é o pilar pequenino. Este pilar segura a casa do ponto de vista da sua construção. Este pilar segura a casa do ponto de vista da sua arquitetura. E é engraçado como é que a engenharia e a arquitetura podem ter expressões tão diferentes, mas no dia a dia da casa este vai ser absolutamente invisível e ninguém sabe que ele existe. E Este aqui vai ser o pilar que vai, de certa forma, organizar as hierarquias espaciais. E aqui, novamente, este pilar já é e isto é o que nós precisamos para depois betonar o outro no fim. É, é engraçado. Hum... E pronto, as fachadas já estão betonadas neste momento e já estamos, já estamos a começar a betonar a, a betonar a cobertura. E pronto, esta é a, a última imagem, que é a imagem da casa, no modo como ela se relaciona com... envolvendo todas as outras casas estão de lado. Nós chegamos ao terreno por aqui, é por aqui que se acede, ao, não, se acede à aldeia, e todas as casas são, são um bocado arrogantes, estão do lado, não querem olhar para, para quem as recebe. A nossa casa está virada. Para, para a vista e está virada para, para, quem, para quem chega lá. É uma casa que tem vontade de dizer, eu estou aqui, eu estou presente, não tenho, não tenho medo de assumir a minha, a minha posição, enquanto todas as outras ficam dissolvidas numa espécie de anonimato. A arquitetura é um ato, de, é um ato curatorial. Uh, passamos a vida toda a recolher imagens, referências, filmes, livros, uh, um bocadinho de tudo, consciente e inconscientemente, desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos. Mas não as organizamos, não estamos só a receber estamos só constantemente a acumular. E, pontualmente, quando temos de tomar uma decisão de projeto, isto é o que nós fazemos. Nós organizamos certas ideias que já acumulamos anteriormente, decidimos quais é que têm prioridade, quais é que vão ser omitidas, qual é a ordem a que as vamos usar e o que é que queremos fazer com elas e, de certa forma, cada um destes projetos é um mapa mental, mas mais do que ser um mapa mental nosso, estes projetos acabam por sonar o Imaginário, e cada vez que nós fazemos uma proposta, cada vez que fazemos um projeto, não estamos a inventar rigorosamente nada, nós estamos apenas a transformar uma série de imagens que fizemos antes e a propor uma espécie de ato de curadoria, que é o Museu Imaginário. Cada projeto que fazemos, é, de certa forma, é um pouco isso, daí o título da, da conferência, Portraits, porque cada um dos quadros que nós propusemos, cada um dos projetos que apresentei, é um bocadinho isso, é, é nosso, fomos nós que fizemos, se nós não existíssemos, aquele projeto provavelmente não seria daquela forma, mas bem lá no fundo tudo o que aconteceu ali já vem digerido de outra altura. Obrigado. Quando fui, nós, nós Eu, quando acabei o curso, fui trabalhar para a Suíça e a Ana Luísa ainda não tinha acabado o curso, mas optou por parar durante um ano para também ir trabalhar para a Suíça. Ao fim desse ano, tinha que fazer o ano de Erasmus e, então, em vez de fazer o ano de Erasmus, ela candidatou-se à Faculdade de Tóquio, foi aceito e, como tal, pôs É que a Ana Luísa além da minha sócia também... É a minha namorada, portanto, é importante contextualizar isso. E ela pôs-me essa hipótese, opá, podemos ficar aqui mais algum tempo ou podemos ir à aventura. E ela foi para lá para fazer um ano de estudos, apesar de só ter feito um semestre e depois, durante o segundo semestre, foi trabalhar com o Toyo Ito. Eu fui para lá um bocadinho, vamos ver o que é que vai dar. Mas encontrei, encontrei trabalho na Sana em três dias, quatro dias. Eles têm muita capacidade de absorver jovens arquitetos, condições de trabalho absolutamente miseráveis, mas Oportunidade única e projetos que, que não se vêm de outra forma. Portanto, eu fui para lá um bocadinho à aventura, mas é relativamente fácil encontrar lá trabalho. Muito fácil, até. Foi uma coincidência. Nós fomos lá como turistas, máquina fotográfica, tirar uma fotografia, e há um senhor, que é o Segurança, que é na é uma empresa imobiliária e tu acedes ao edifício de escritórios, pelo mesmo átrio que acedes à tua. Logo, está lá o, o senhor de segurança que não deixa entrar ninguém. E quando nós íamos a entrar, uh, vinha um senhor a sair, e no Japão poucas pessoas falam inglês, e nós metemos conversa, não, nós só queríamos alugar uma cápsula. Que era mentira, nós só queríamos era ver uma cápsula, qualquer coisa para nós ser Ah, por acaso eu tenho uma para alugar, querem ir ver? E foi o maior... a maior sorte da nossa vida. E aquele senhor, era o que eu mostrei com a, garrafa, com a garrafa de vinho, acabamos por alugar a cápsula, duas ou três portas abaixo abaixo dele e ficámos a morar lá durante um ano, no, num dos melhores sítios em Tóquio, com uma renda baixíssima, baixíssima, nós estávamos a pagar juntos 400 euros por mês, portanto, eu não sei se arranja em Lisboa um terceiro esse preço, provavelmente não, e, e mesmo em Ginza, que é opa, a Avenida da Liberdade de Tóquio, pronto, estávamos mesmo mesmo mesmo ali no meio. Mas foi uma, uma coincidência enorme, fomos os primeiros não japoneses de sempre a lá morar, Portanto, fomos os primeiros a poder trazer fotografias cá para fora de como é que a torre, de facto, estava. Porque havia muitos mitos. Mesmo nos escritórios onde estávamos a trabalhar, as pessoas achavam que aquilo estava abandonado, que já tinha caído, que já tinha sido demolido, ou seja, ninguém sabia bem o que é que se passava lá dentro. E então, conhecemos uma figura central, que foi o Joseph Grima, que era editor da Domus na altura, que teve na cena, e quando teve na cena eu tive a falar com ele, e ele disse-me, eu quero que vocês escrevam um artigo, quero que falem sobre isso, e esse artigo, que era a Metabolist Routine, a rotina metabolista, foi o que deu origem à nossa investigação, às entrevistas, a essa coisa toda. Nós, quando fomos lá parar, nós não tínhamos bem noção bem no o que é que nos estávamos a meter. Conhecíamos o edifício, mas daí até percebermos o que é que, o que, é que aquilo representava, não, não fazíamos ideia. Eu também tenho mais outra questão. Uh, em termos do vosso registro, vocês estão, na orientação do espaço, que é muito perigo, entre as teclagens, vocês sentem que ter uma boa aceitação com os clientes? Ou Absoluto. Sempre... Absoluto. A minha experiência até agora diz, nós, nós inicialmente também fazemos renders, aliás, eu também mostrei aqui alguns, mas o render é mais uma ferramenta de trabalho nosso. É muito raro mostrarmos um render, mesmo que seja um render de trabalho ou um cliente. Mais se parece, mostramos uma colagem ou uma maquete. Mas quando nós mostramos um render, que já o fizemos, a um cliente, ele está a olhar para aquilo e ele está a ver objetivamente uma cadeira, uma mesa, uma cor, ou seja, ele está a ver uma fotografia e na cabeça dele aquela fotografia tem que ser corrigida. Quando nós queremos falar com o cliente, nós queremos essencialmente discutir com ele a ideia do projeto. E como aquela colagem tem um grau de abstração muito grande, um distanciamento muito grande daquilo que é a realidade, ele quando olha, ainda hoje vinhamos a falar sobre isso, quando ele olha para o sofá, para o gato, para o vaso, para a parede, para a cor, para a textura, ele sabe que nada daquilo é verdade. Logo, ele está a olhar para ali, mas não está a discutir se gosta ou não gosta. Ele está a ver a ideia do projeto que nós estamos a apresentar. E esse distanciamento é muito importante. Quando depois passamos a uma fase posterior, aí entram essencialmente catálogos e estamos a discutir um acabamento e assim, mas dificilmente nós colocamos em frente ao cliente, nós para nós fazemos essa composição, quer seja em colagem ou em 3D, para vermos exatamente o que é que aquilo vai ser. Mas dificilmente lhe colocamos isso. Nós queremos que ele perceba a ideia que está de fundo, para depois perceber o que é. Se eu mostrar esta sala, que mostrei agora com aquela coluna já construída ao cliente no início, ele, vai, ele não vai querer aquilo. Mas, gradualmente, é preciso explicar-lhe o que é que a coluna está a fazer, porque é que é o elemento mínimo, porquê, porquê, porquê, porquê, até o ponto em que ele diz, ok, percebo, concordo. Agora vamos ver a imagem, vamos ver o que é que isto está, Porque nós já estamos convencidos pela retórica da coluna, antes de estarmos convencidos pela imagem da coluna. E o cliente tem que ir atrás desse processo também, porque senão, se vamos entrar no gosto e não gosto... E as colagens ajudam-nos muito nisso. Agora, já fizemos renders e, já, e, às vezes, já fizemos um projeto que ainda foi mais engraçado, em que nós fizemos colagens, foi para construção, já está em construção, e tudo em colagem, e o cliente decidiu fazer uma brochura comercial para vender os apartamentos e fez renders, daqueles, pronto, cheios de filtros e luzes e não sei o quê. E eu achei aquilo interessante e correu muito bem, aquilo vendeu bem e ótimo, mas eu não me identifico com aquelas imagens. Eu identifico muito mais, lá está, mesmo quando é uma fotografia, com aquela fotografia meio desarrumada, da sala, a rapariga a ler o jornal descalço, não sei lá. Essa imagem de que eu, quando estou em casa, eu não estou em casa, de fato, e gravata a fazer poses, percebem? É um bocadinho... Quase. Este foi o projeto que nós desenhamos dentro da Nakajin. O que é que este projeto tem? Este projeto é baseado num módulo, é um módulo cúbico, de 2,55 por 2,55 por 2,55, que é exatamente o módulo em que nós estávamos a morar. E o princípio que nós aplicamos aqui era um princípio relativamente distorcido na Nakajin, mas que era, a Nakajin propunha este módulo e cada pessoa tinha um módulo. A nossa ideia foi, se nós pegarmos neste módulo e, com este módulo, agregarmos vários, o que é que nós conseguimos obter. Porque a ideia é a gente também era um bocado essa, acrescentar, tirar, pôr, nunca aconteceu. Mas se nós encontrássemos, e foi isso que fizemos aqui, um sistema construtivo que permitisse rapidamente que este módulo, que tem uma porta e é deste apartamento, pudesse fechar a porta desse lado para aquele T2 e passasse para aquele T1, no momento em que, naquele bairro social, aquela senhora, o filho sai de casa, mas o vizinho tem um filho e quer ocupar os... Os meus avós moram no bairro social há 50 e tal anos. Tem um T3 desde o dia em que o meu pai e o meu tio saíram de casa. Eles têm três quartos, em que dois deles são vazios. Um é o quarto da televisão e outro é o quarto onde a minha avó passa a ferro. No momento em que há falta de habitação social, faz sentido eles serem vivido quase 50 anos só com, com dois quartos vazios. É um bocadinho este o princípio aqui, como é que nós podíamos, de certa forma, não só construir e remover, mas mesmo dentro da própria planta definida a priori, alternar a estrutura da planta de piso para piso e de, E todos os apartamentos eram feitos com base nesta premissa de que toda a gente tinha aqui um bairro social antes com um espaço exterior logo, as coberturas foram pensadas, de modo a garantir que cada apartamento ia ter, pelo menos, tantos metros quadrados como as casas que lá estavam já tinham. Porque se nós fizéssemos, que infelizmente foi a proposta que ganhou e não me agrada muito, não é? um bloco maciço, eficiente, etc, etc, e depois, agora vamos fazer essa utopia, toda a gente partilha o jardim. Não, não, não é assim que funciona. Não, as pessoas fazem sempre a cerca e fazem a vedação precisamente porque é privado. Aquilo é deles. No momento em que é partilhado, ou então, seja, a ideia aqui tentava varrer o projeto de um lado ao ou outro com essa, com essa premissa de, de, de mutação, transformação, adaptação. Porque é um bairro social, não é uma moradia. não, é um... Vocês têm muitas com que não os Todos os dias. Eles, eles não são confusos, eles são boa gente. Só que eles, o empreite, se o cliente é difícil de ser convencido, o empreiteiro é o fim do mundo. O empreiteiro é. O empreiteiro, é assim, quando nós fazemos um MKT e quando fazemos um caderno de encargos, vai tudo especificado, portanto ele sabe o que lá vai ter. Mas as dúvidas principais que nós temos é, imaginemos que a dada altura, por algum motivo de obra, o empreiteiro tem algum deslize. Ele sabe o que é que tem que aplicar, mas ele vai nos tentar convencer, por exemplo, pôr mármore numa fachada é uma estupidez, a gente põe ali, não é um azulejo, é uma tijoleira que faz o mesmo efeito, fica igual. Não, não fica. E estas são discussões que acontecem muito. Agora, no geral, se o MQT e se o caderno de encargos forem bem feitos, é uma salvaguarda para nós. Depois também depende, de construtor para construtor, porque nós também já começamos a filtrar. Há empresas com quem nós vamos continuar a trabalhar sempre, se possível, e vai haver empresas que nunca mais na vida acabar o que temos agora e seguir para a frente. Como é que se a de, de de, de, de, de... Um... Ora bem, nós não nos gerimos. Uh, Porquê? Nós fazemos projeto. Temos dentro de portas um engenheiro que trabalha connosco que é que é muito importante, porque lá está, muito do que se passa aqui sem um engenheiro dar-nos o devido apoio, não, não, é, não é possível. Um, e ele faz-nos uma espécie de estimativa orçamental. Mas o que acontece muitas vezes é que os clientes, principalmente clientes privados, que são clientes de uma vez só, eles não, não têm empresa de construção, os investidores geralmente já vêm... pronto Com os investidores nós nem nos preocupamos muito com isso, porque eles já sabem com quem vão construir, é problema deles. Agora, quando é um cliente privado, que eles nos pedem é para fazermos um concurso. Então nós vamos a três, quatro, cinco empresas que nós pré-selecionamos e que consideramos adaptadas àquele projeto, ou àquela escala, e pedimos o orçamento. E depois, geralmente, já fizemos o projeto com base numa, numa estimativa prévia que o Paulo, que é o nosso engenheiro, nos calcula para... Mas mesmo que hajam discrepâncias, nós podemos fazer três coisas. Ou falar com o cliente e rever a possibilidade de revisão orçamental ou fazer o que fazemos sempre, que é sentarmos à mesa com o construtor e tentar encontrar alternativas em termos de baixar alguns custos pontuais, ou fazer algum tipo de revisão no projeto que faça o preço baixar. Mas quando vocês fazem um MQT, há certos valores que são, num, num bom dizer tabelados, variam de empresa para empresa, mas, por exemplo, um soalho de pinho, 30 a 35 euros por metro quadrado no Porto, 40 a 45 em Lisboa, é este valor. Se aparece alguém que faz 70 euros por metro quadrado, ou aparece alguém que faz a 25, estes dois estão... Há aqui qualquer coisa de errado, tanto para cima como para baixo. Logo, muitos destes valores já são mais ou menos, não vou dizer standardizados mas já temos uma noção. Neste projeto não vai dar para usar PIN, porque se eu passar por um, lá, para um sei epóxi da Mapei, eu caio logo 20 euros o metro quadrado. Se eu tenho 800 metros quadrados, 20 vezes 800 metros quadrados, já poupo aqui a diferença para... Ou seja, assim sim uma, umas noções muito redondas, muito, muito genéricas. Agora, quando trabalhamos com orçamentos de 150 euros o metro quadrado, é uma loucura, não, isto é mesmo. chega a ser estúpido, aí é, é, sim, é preciso desde o dia 1 ter uma conversa com o construtor e perceber ele tem carpintaria ou tem serralharia? Em que é que ele é forte e em que é que ele é competitivo? E com base nisso tomar decisões de projeto a seguir, porque senão não, não é possível alcançar estes valores. Trabalhar a 500 euros por metro quadrado numa reabilitação é normal baixo, consegue-se, mas é baixo. Imaginem 150, é menos de um terço desse valor, é muito, muito baixo, muito baixo. Como é que surgem em termos de processo criativo ou em termos da encomenda? É sim. O nosso primeiro projeto, que foi o primeiro apartamento, que foi este aqui, nós fomos nomeados para um prémio da Trianal, não ganhamos nada, mas aparecemos numa notícia, aquele entra estrangeiro, e nesse dia o nosso nome estava no jornal, ela ligou-nos e disse que queria fazer um apartamento e tal. Essa foi... calhou. A partir daí, com ela, começamos a fazer outros, outros empreendimentos semelhantes. Seguia um caminho autónomo. Como começamos a publicar dois ou três desses empreendimentos, desses apartamentos que fizemos com ela, apareceram outros apartamentos. A dada altura, como já tínhamos três ou quatro apartamentos construídos, apareceu um familiar da Ana Luísa, que tinha o tal prédiozinho pequenino, que era este, e que gostava de reabilitar aquilo. Como começamos a juntar prédiozinho, mais apartamentos, mais etc., apareceu outro cliente, ou seja, muita divulgação em sites, não é pelo nosso site nem pelo nosso Facebook. O nosso site e o nosso Facebook só vão estudantes de arquitetura. Ponto. Não há, não há dúvidas nisso. Mas quando somos publicados numa revista, numa, num site daqueles, opa, os piores de todos, Home Decor, ou decora a sua casa, esse tipo de coisa, aí sim aparecem os clientes. Aí eles aparecem. Porque os clientes veem esses sites. Os clientes não vão ao Pinterest nem ao Google. Os clientes compram aquela revista, aquilo sai na revista e, geralmente, quando temos uma publicação dessas, nos dias seguintes recebemos quatro, cinco chamadas e depois resulta numa encomenda a cada cinco artigos ou coisa assim. Ainda assim, é uma probabilidade maior do que ganhar um concurso. Ou seja, mas é um bocadinho de E agora, é muito passar a palavra, porque estes clientes trabalham com outros clientes, que trabalham com outros clientes e depois os construtores gostam de trabalhar connosco, se têm um cliente que vai fazer uma casa e que há clientes que vão diretamente ao construtor. Mas é preciso um projeto, também nos sugerem porque já trabalharam connosco antes. Há um bocadinho, há um bocadinho de tudo, mas o início, que é que é mesmo difícil, é um bocadinho de é, fizemos muitos concursos e a dada altura apareceu-nos uma encomenda para um apartamento. Não há, não há ligação direta. Foi calhou. Foi mesmo coincidência. Neste caso, não. Neste caso não, não, não. neste caso temos olha, temos um dos melhores empreiteiros. Se alguém quiser construir casas no marca Canaveses, é aquele gajo. O gajo é ótimo, o gajo é espetacular. Não, ele é muito bom nisto uh, e ele tem uma coisa boa. Ele só trabalha com arquitetos, uh, trabalha com Nuno Brandão Costa, já está a fazer uma casa também com o, com o João Pedro Seródio. E nós fomos ter com ele porque nós queríamos fazer uma casa em betão armado, e naquela zona toda do mar, que não, tão aparente, não é não há, não há construtores para isso. E ele é um bocadinho mais caro, verdade seja dita, do que, do que os outros orçamentos que nós tínhamos, mas estamos a falar de uma diferença para aí de 5 a 10%, não é muito significativo. Mas, ele se nós dissermos a ele que aquilo é para ficar empenado e cor-de-rosa, ele empena e cor-de-rosa, é arquiteto, é arquiteto, ele lá sabe o que é que está a fazer. Mas aqui o drama não é tanto esse, porque o empreiteiro até pode dizer, eu não quero isto, mas quem manda é o cliente. O empreiteiro assina não um contrato, tem que se aquilo está no desenho, está no MQT, está no caderno de encargos, ele tem que fazer. Pode sugerir alternativas, mas, neste caso, se o cliente aprovou, está a Nosso drama, Eu já percebi as vossas perguntas, que a questão do empreiteiro é importante. Os nossos dramas maiores são com os clientes, não é tanto com os empreiteiros. Nós aí estamos mais à vontade. Mais alguma questão? Eu quero não. Não. muito colados com esta colagem. Portanto, estão agora numa fase em que se repete, a honra acontece em outras experiências e, portanto, temos que ter essa prioridade. Esta colagem aconteceu muito por, por falta de recursos. No início, não tínhamos capacidade para fazer outras coisas. Posso mostrar aqui uma coisa rápida, só para, mesmo para acabar. Bem, nós quando começamos um projeto, nós começamos a fazer 3Ds, primeiro do espaço, a ver o que é que lá cabe. Depois começamos a fazer, temos uma primeira ideia, que aqui dá para ver mais ou menos qual era, testes de como é que ela encaixa depois vamos começando a ter outras ideias, as mesmas perspectivas, mais isto, menos aquilo. Depois começamos a discutir pormenores, como é que vai ficar a cozinha, de que cor é que ela vai ficar. Vamos, vamos, vamos, vamos. E tem, isto poder continuar por aqui fora, mas pronto. Depois tem aqui várias datas e os fecheiros são sempre organizados cronologicamente, ou seja, o número do projeto e depois a data em que ele é feito e depois o número da imagem. Uh, depois, sei lá, eu já nem sei bem no fim o que é que estamos a discutir. Portanto, aqui houve muitas de cozinha. E ao mesmo tempo que estamos a fazer isto, Estamos a, fazer, estamos a fazer muitas, muitas, muitas colagens, estamos a... ou seja, o dia em que aparece esta colagem, aparece o 3D disto também, o 3D é para nós, a colagem para mandar ao cliente, no momento em que mandarmos um 3D ao cliente, o cliente vai esperar mais informação naquilo, ou seja, o cliente não olha para o 3D e está a ver uma ideia, ele olha para o 3D e já está a ver o espaço feito, já, já foi, já o perdemos. Então é muito importante para nós ter constantemente isto. E à medida que isto aparece, acontecem dez desenhos, duas maquetes, ou seja, está, está tudo muito ligado. Claro que no fim destas colagens todas, há quatro colagens, que são aquelas quatro perspectivas que tivemos a trabalhar em que fazemos, damos os retoques para que elas fiquem apresentáveis. Mas estas colagens aparecem normalmente já dois meses depois da construção arrancar e isto já está fechado há, há muito, muito tempo. Mas são muito úteis, muito úteis. Como? São muito bonitas. Muito obrigado. Eu, eu, eu acho que são diferentes. Ah, mas o que é engraçado aqui é que eu consigo olhar para este, Eu Nós começamos a fazer colagens para aí há, para há cinco anos. Mas só há dois ou três anos é que elas começaram a tornar-se... Elas são muito compatíveis com espaços domésticos. É mais difícil fazer uma boa colagem no exterior, por exemplo. Mas eu consigo olhar para aqui, e hoje venhamos a falar sobre isso. Nós franchizamos dentro do próprio escritório. Eu consigo olhar para uma colagem de escritório aleatoriamente e sei quem é que a fez, sei qual foi o colaborador que fez, porque não sou... inicialmente era eu e a Annalisa que fazíamos todas. E à altura deste, eu já não faço colagens, ponto final. E o escritório continua a produzi-las, e lá dentro o pessoal que está a trabalhar connosco começou a perceber como é que aquilo funcionava. Eu consigo ver as imperfeições e os tiques de cada um deles. Mas é engraçado ver como é que começa com uma pessoa, vai para outra, vai para outra, vai para outra e gera esta consistência que já não são as mesmas mãos que fazem. É, é quase como passar uma receita. São toages, ou são quer dizer, Photoshop? É tudo Photoshop. Já fizemos algumas manuais. É objetos recortados? É? Sim, sim, sim. Temos rec... Tem de tudo. Temos pinturas que recortamos, temos scans que já fizemos, temos muita coisa do Okney também, isso é tudo scan que, que é passado mas tem um bocadinho de tudo. Não, nós mas já fizemos físicas. Já fizemos colagens... Vezes ...com os alunos sobre essa questão da representação. E é muito interessante numa apresentação de arquitetura em que tenhas mostrado somente uma maquete. Sim. Nós temos muitas. Mas são tão más. São tão más. são tão más. <risos> Porque são maquetes de trabalho. São mesmo maquetes muito... Nunca fiz uma maquete de apresentação por falta de tempo, porque nós já tivemos essa situação, já tivemos essa, essa necessidade, mas nunca fizemos nenhuma maquete de trabalho, de apresentação, porque quando a maquete é feita, ela é discutida com o cliente, o cliente também pega no um x e corta e faz e acontece, e quando aquilo passa para a construção, nós nunca tivemos a necessidade de, ah, agora vamos limpar a maquetezinha para pôr no museu, não, não, não é isso que vai acontecer, então nós temos lá uma, uma estante inteira do IKEA carregada de maquetes, qual delas a mais destruída, mas que são... Eu acho que elas têm beleza precisamente por causa disso. Eu preferia fazer uma exposição das nossas maquetes como elas estão agora, do que contratar um maquetista para fazer maquetes branquinhas, limpinhas, porque elas têm... Mas isto são colagens físicas. Isto é papel sobre papel. Sobre papel. Só que isto foram experiências precoces, ou seja, que andávamos a fazer para... E vocês tinham mais tempo? Aqui tínhamos muito mais tempo. Aqui okay, tínhamos muito mais tempo. Até ao, 100, até ao 100 tínhamos muito tempo. Até ao 100 foram, pai, 8 anos. Do 100 para a frente foram dois anos e foi muito, foi muito rápido. Tinha foi... para pensar em evitar. Um... Estamos a tratar disso. Sai em junho. Mas só de ilustração? Não. É, é uma mistura de. Ah, posso mostrar aqui uma coisa? Também, como falaste da publicação, de não tira em... É, o, edifício, o, o livro vai ter uh, 192 páginas, em que as primeiras 50 ou 40, já não me lembro certo, são as plantas dos projetos já construídos e ou em construção. Portanto, nós só queremos publicar material que de facto vai ter uh, existência física, não queremos publicar coisas que depois não dão, não dão em nada. E as plantas são apresentadas sem referência ao projeto, sem nenhuma. são as plantas pelas plantas e sempre nas plantas esquemáticas, que nós fazemos muitas destas, nós trabalhamos muito projeto assim e depois a dada altura, o projeto está fechado, ok, agora nós fazer as plantas para construção, ou seja, isto é um edifício na Rua das Pretas em Lisboa, que as paredes exteriores têm esta espessura e as interiores têm esta, mas para nós, em termos de hierarquia espacial, não faz, não faz muita diferença. E depois corta e entram as colagens de cada projeto, algumas em pares, outras isoladas, completamente descoladas dos conteúdos, ou seja, mais do que estarmos a apresentar o Digamos, os projetos, a planta e a imagem, a planta e a imagem, estamos a apresentar a ferramenta que nós usamos, que é a ferramenta daquele diagrama e a ferramenta da colagem. Eles estão exatamente organizados na mesma ordem, ou seja, uma pessoa que veja aquela planta pode até ir à frente e ver o, a colagem respectiva, mas o nosso objetivo não é tanto esse, é mais mostrar aquele corpo e depois o outro corpo. E não há um único texto, não há uma única palavra, não há, não há nada, é mesmo só o conteúdo pelo conteúdo. não queremos fazer fora, porque é uma coisa pequena, vai ser uma tiragem de 100 elementos, é uma coisa mesmo caseira, digamos assim. De top, uma coisa, uma coisa em pequeno. Há uma gráfica no Porto com quem já trabalhamos, que é a Chromotium, eles fazem trabalhos cinco estrelas e quando nós lhes sugerimos isto, fizemos ali uma parceria, vai ficar uma coisa, uma coisa engraçada. Temos aqui um problema de vendas, como isto não tem ISBN, gera-se ali... Não podemos comercializar não está registado, aquilo de como... Não, nós podemos ter, mas não queremos. Nós, lá está, nós queremos o objeto completamente... Portanto, a conclusão vai ser isto, vai ser 100% pago pelo escritório e depois vai ser, nem vai ser vendido, vai ser uma coisa de token, não é de, de oferta. É. E chama-se 01, porque imaginamos que um dia vamos ter até o 99. Mas isso é a ambição da juventude. Obrigado, eu.